Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje é meu dia de um relax aqui com a minha Vilma querida Essa aqui é minha sala de atendimento, né? Eu tenho aqui o meu mapa na minha frente, já que dar pra vocês verem ali, né? O mapa e eu aqui <risos> E hoje é sábado, né? Finsão de tarde, trabalhando o dia inteiro E agora a gente tá se cuidando um do outro, gravando pra vocês os conteúdos que vocês tanto gostam de assistir tipo. Então agora sábado é mais tranquilo, silêncio, é um momento especial para a gente gravar. Isso, agora fica quietinho aí que você é paciente. <risos> mandou ficar quieto, você viu como ela mandou a comigo? Então, gente, aí né, eu vou começar uma massagem aqui no Roberto, só um aquecimento para mostrar para vocês. Aí vou ajeitar aqui a calça dele, né, para não sujar de creme, né? Peguei aqui um pouquinho. Tá muito frio aqui em Sorocaba. Eu não sei como que tá indo na cidade de vocês. Bom, eu vou falar a Vilma, tá? Eu gosto de usar esse olhinho aqui no inverno. Porque o creme, pra mim, na minha opinião, ele é muito geladinho. Então, eu uso esse olhinho aqui. Eu gosto bastante. Tá? Sou um pouco generosa. Porque eu acho que aproveita também e dá uma hidratada no pé do cliente, né? Eu já higienizei o pé do Roberto, já, tá? Aí eu passo o creme, tá bom? Poguei mais um pouquinho aqui, fica melhor pra vocês. Já passo também o outro pé, porque o óleo ele aquece. Já passo nos dois. Que bom, podia gravar aula todo sábado, né? <risos> pois é, né? Pois é, né? Poder gravar todo sábado, né? Aí eu ganho massagem todo sábado também. <risos> Olha, a gente faz Aí massagem. eu vou fazer aqui pra vocês um aquecimento, tá? Uhum. Porque muitas pessoas perguntam, ah, como que eu começo aquecimento? Então, eu... É o primeiro contato, né? Então, geralmente, eu trabalho essa parte aqui, ó. Toda a parte das linfas, já aproveito e trabalho todos os órgãos, né? Dou uma geral, dou uma acordada em todos os órgãos, né? Aí vou aqui nos dedos, tá? Passo aqui na região plantar todinha. Vamos no outro pé, a mesma coisa. Vem todos os dedos, dando uma estimulada. Aí o cliente também já vai sentindo mais confiança no trabalho da gente. Vai vendo que é muito bom. Aí eu faço aquele cachorrinho feliz lá, né? O que é o cachorrinho feliz? É como se fosse um rabinho de cachorro balançando. Um cachorrinho feliz. Aí eu pego toda essa parte aqui, ó. Já aproveito, já também dou uma liberada na coluna, né? Uhum. Ó. As duas partes. O pessoal vai querer fazer aula com você agora, desse jeito. De novo, faço uma drenagem. vamos drenar de novo. Tá? Aí eu venho pode trabalhar ou com esta parte aqui, ou com a parte aqui dos dedos. Eu gosto de trabalhar com Aqui, aí eu venho aqui, ó, passo em toda a região plantar, aqui também. Isso aqui você pode fazer tanto no início como no final da massagem, tá? Ou nos dois. Plantar, dá uma liberada na plantar, aí ó, lateralzinha dá uns beliscões, Coloca aqui, ombro, né? Vamos liberando. Tá? E dá um tapinha. Isso aqui na finalização, tá? só que é ótimo quando o cliente tá dormindo. que a gente não consegue acordar o cliente. Aí a gente acorda o cliente no final da massagem com os tapinhas. Quer dizer que já acabou, então? Porque eu já vi, não sei quem foi que perguntou. Uma aluna que não conseguia acordar o cliente. Acho que foi no, na, no Hotmart, nas perguntas lá. Então, gente, dá uns tapinhas aqui, ó. Você já consegue acordar o cliente, tá? Então, assim, eu só tô mostrando hoje pra você um aquecimento. Se vocês tiverem alguma dica, algumas coisas que vocês podem acrescentar. Porque aquecimento é criatividade, tá bom? Espero vocês, então... Robertinho, acabou Hoje ah, foi só de aquecimento Agora que tava ficando bom Você já acabou Só se pedirem uma reflexologia completa Aí a gente grava Pessoal, aperta uma reflexologia completa da Dilma <risos> Ela vai fazer uma sessão Completa nele, ela vai ficar de boa Tá? Mas que, bom, que bom Tá bom, gente, então tchauzinho um Ótimo final de semana pra vocês Estamos aqui, tá bom? Tudo bom pra vocês. Tchau, beijo no coração beijo. de todos. Tchau, tchau. Tchau.